Mas olha só, hoje é dia de daily vlog, já se inscreva no canal Mano, meu pai conseguiu ingresso pra ir pro jogo do Corinthians Hoje é Corinthians e Fortaleza, a gente tá indo lá pra Arena Corinthians Na Itaquera, É uma caminhada bem longa Mas a gente vai pra lá Mas olha só, o velho arranjou o ingresso do nada, de graça Pra gente ir, pra quem não sabe, esse aqui é meu pai aí, ó Vou deixar o Insta dele aqui, que ele é mais famoso que eu E a gente veio aqui ver o jogo do Coringão, mano Fica vendo aí Cara, eu estou me tremendo com isso Eu só lembro do Romarinho, cara Olha o Romarinho mano time do Corinthians, chegando o Romarinho Mano, eu posso vir milhares de vezes aqui Eu sempre fico indignado como isso aqui parece Tipo um shopping, mas isso aqui não parece um estádio Olha isso aqui, mano Eu venho mil vezes, as mil vezes eu fico impressionado, cara Será que se eu gritar, vai Corinthians, todo mundo vai gritar? Será? Uma vergonha. É uma vergonha. Não, o bom é que se eu quiser comer um lanche, você vai ter que pagar pra mim, porque ele tem um Bob's também, ó. Detalhe. Eu estou me sentindo sobrinho do Ciro Santos, cara. Olha essa visão. Estou me sentindo magnato, parece que eu tenho dinheiro até. Mano, foda que nós tá tão alto no estádio que realmente, ele falou da tontura, cara. Você tem que parado aqui e você vai pra frente. Mano, olha pra mim, cara. Doze segundos depois... <risos> Dois mil anos depois... É que eu não sei qual é, mano. É sensacional, mano. Mano, se liga, os caras tá no mal barato, mano. Toda hora que o goleiro toma gores, grita, Ai, cara, é quem tá saindo, no site do ser humano, velho. Autoriza o árbitro, começa o jogo. Tem um aqui, tem a academia ali, tem bobs ali. Tem um deckzinho, tem uma piscina ali né? do outro lado. Tem quadra de futebol. Vamos morar na arena, vamos morar na arena. Olha que banheiro de bacana, cara. Olha que banheiro bonito. Falaram que na hora do jogo isso aqui liga, ó. Isso aqui passa a TV, mano. Passa o jogo ao vivo. Vou beber água daqui, né? Que a água tá 10 reais, cara. Eu não tenho dinheiro pra isso. Delícia. A água mais pura do Brasil. Mais tarde... O jogão acabou, empatou um a 1, um, mas o Corinthians jogou pra caralho, merecia ter ganhado, e vamos embora agora. O vídeo ficou quatro segundos sem áudio. Mas resumindo, Magal estava indo para a casa de um amigo. casa de um parceiro que a mãe dele foi viajar. E a gente vai fazer uma resenha só dos cria, amigo. aí, <risos> é, galera. A gente tá indo aonde? Do Guinho. A gente tá indo lá pra casa do Guinho, tem muita bebida. Brincadeira. <risos> O motorista, Ai, oh, o, <risos> o motorista pode correr... Cadê você? O que, O motorista pode correr o quinto ano, não tem medo de morrer o tá quinto ano. Ela morre de vergonha aqui do nosso lado. Ah, acontece. Ninguém é perfeito. Tá balançando um pouco, Luque. Tá balançando Ai. um pouco. É o motorista, ele tá, <risos> tá maluco, <cara>. ele, oh, <risos> ele tá maluco, cara. Ele tá maluco, cara. expulsar nós do ônibus, cara. Eu tô olhando mó bravo pra nós. Ele não consegue me ver, porque eu fico me escondendo atrás do no espelho Toda hora que ele olha eu faz assim ó Gente para o puro entretenimento Puta eles estão até putos comigo Eu desci no ponto errado, eu falei que era esse, mas não é não. Agora vamos andar um pouquinho e desbravar São Paulo aí <risos> Olha que lugar promiscuo para um assalto, cuzão Tô aqui parindo <risos> Ó, acionei o um 9.0 aqui, um S.O.S ah, a gente mandou o guinho esperando a gente ir no ponto. Então a gente tá andando Volta até chegar no terceiro. Olha ponto, lá, mano. olha ele lá. Vocês estão vendo? Me Tem LED no dente dele, cara. Me parece que ele é preto. Olha que sorriso bonito. Tá mão, tá bom. Não sei, já. Que saudade de você. Você tá referindo me bem, meu. Oi. Calma, calma, cansa. Cara, você é muito bonito, um cara. Elevador tem quatro Elevador tem quatro lugares. Imagina se eu pular isso aqui? Pô. Imagina, Pô. não. Ixi, parou. Pô. É porque é necessário. Chegamos na casa do vinho. Aqui não tem luz, porque ele não pagou. Aí ele atropelou, ajudou Vitor. Oh, Quase não derrubou o caju, mano. Ligado <risos> quando você chuta o... o negócio que deu com as duas patas em mim, parceiro. Que lindo, hein? Me fala aonde tá... A Jamaica. Um, dois, dois três... Seu um, dia... Ai! Um, um, um, ai, um, ai! Seis, seis... seis, seis tá aqui, velho! Agora eu te pergunto, desde Nossa, quando a Jamaica dez. fica na África? <risos> não, viado! Ah, a tô, Jamaica é aqui, cuzão! Eu tô procurando, você aqui, não ó. deixa. Yeah, coisa, não cara. tá escrito Jamaica. Tá escrito o quê? Da maica já. Desculpa, eu sem querer ver. Agora não. ele não vou esconder. E na África já. assim, ó. <risos> você acha que todo preto é a mesma coisa, cuzão. Desculpa. Seu racista. Desculpa. O pessoal da Jamaica. Hello, Darkness My Friend. Cara, cadê você? Eu trouxe uma surpresa pra você, cara. Trouxe uma surpresa. Trouxe uma surpresa, ah. brincadeira. Ó, você pode escolher. Isso aqui. Então hum. é um fitrião. Hum. Isso aqui. Deixa eu ver, vira. Essa aí é minha criptonita. Ou oh, jurupinga. Ai. Que não é jurupinga. É. Jura. Chapéu de palha. Isso é a bebida mais gostosa dos fazendeiros. <risos> Os caras estão mal, Nossa. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Se abriu mano. Queirinho. Eu tô a uns dois metros de você eu senti o cheiro. Eu juro pra você, mano. Não, não. Isso tem o um cheiro de mendigo. Parece que você morou um mendigo, você cara, torceu ele. Torceu, ele na... torceu, não Com papelão e tudo. Um o lhe caramelo, não, é. Oh, não, velho. Ô, gente, você... cara. É. Ai... Ai, <risos> desculpa, desculpa a comunidade. De... Comunidade <risos> mendiga. Ou <risos> <risos> desculpa a morada ali de lá. <risos> eu bebo sim. Estou vivendo. Gente não beba. <risos> oh, Bom dia, galera. <risos> Infelizmente, ontem ficamos muito bêbados jogando FIFA e eu esqueci de gravar tudo. Mas hoje eu prometo que eu vou gravar pra vocês agora. Esse fedorento que preferir passar desodorante que e tomar banho. Seu corno, deixa eu tomar... A gente vai lá pro açougue comprar um negocinho pra nós comer. E vamos dar uma volta com o Ted. <risos> que delícia. Adoro ele, meu. Vem cá. Vem meu... Mas é isso, galera. Fica aí. Eu não aguento mais esperar o Vitor. Eu não aguento mais esperar o Vitor. Eu não aguento mais esperar o Vitor. Eu vou descer sem o Vitor. Eu vou descer sem o Vitor, cara. Oi, Vitor. É Você pegou a coca retornada, cara. Eu, meu Deus. Descemos <risos> tadinho. Oh, Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco. Vai tomar no teu cunho, filha da puta Vai te fuder, hein? Cara, o legal da rua do Vitor é que você desce fazendo assim, tá ligado? Quando você desce pulando É tão íngreme a rua Ai, que calorzinho, bom! Eu adoro montar no meu bairro, cara É tão gostoso São noias diferentes É tudo diferente Que demais Isso é feito de taurina, cara Você sabe o que é taurina? Não Taurina é esperma de boi não Ah, que delícia Ah, oh, Vitor, eu não sei se eu vou sair hoje, cara por quê? Porque eu não vi na minha chapinha. Vitor, pega no meu ovinho. Estão tá na bancada? Por quê? E essa torcida. Ô, oh, oh, oh, oh. Oh, Vitor, hoje eu não vou sair, sabe né? por quê? Porque eu sou meio reservado, cara. Meu, eu tô com uma fome, eu queria tanto comer uma suculenta. Ô, oh, Vitor. Ô, oh, Vitor. Vitor. Olha um caquito. Ô, <risos> oh, Vitor. Vitor. Ô, oh, Vitor. Tem uma cobra aqui, tem uma jiboia branca. <risos> Vitor, você gosta do Roger Guedes? Não Olha o bar do Cortinas, cara Chegando dia Que delícia Que delícia Nossa, como vocês estão focados, cara Quer ver que eu focar vocês em segundo? Ah não, não, não, não, Fabrício. Olha ah, é aqui, olha aqui. Ah, Fabrício. Pera agora sente o cheiro. Nossa. Nossa. Nossa. Não, não filmado. Não. não filma. Não filma. Faz um pedido, faz um pedido. Caraca, a estrela cadente a estrela cadente a, a, a estrela com o dente. <risos> Mano, faz um pedido. Estrela com dente. <risos> <risos> Cadê a estrela com dente? Cadê a estrela com dente? <risos> calma aí. Mostra, mostra a estrela com dente. <risos> Viado, eu acho que. Ou, ou, ou é o ou farol de rua ou é estrela com dente, velho. <risos> o que eu acho que é? Você é vagala. Alienígena. Você fala. Ó, Vinícius. Marcos torra. da Associação. eu se... então, vou fazer uma pergunta agora. Não, eu sei que você tá meio alegre. Mas você acha que é NASA? Você tá filmando meu peito, porque então eu não tenho que filmar meu rosto. Ah, gosto. calma. Achei, é, você acha de a NASA, FBI, essas coisas assim, se sai? Vamos pra dentro, a gente tá fazendo não, muito não, barulho aqui, calma, né? calma Não, tô em... não, calma, calma, barra de sério, barato sério, barato sério. A gente falou ali sobre OVNIs. OVNIs? Você acredita? Acho que OVNIs existem o OVNIs é tudo que a gente não tem tenha visto o Objeto caso. voador não identificado E esse objetão aqui? Esse objetão não é voador, é oh, Mas... Já foi identificado <risos> Que absurdo Mas eu acho que o... O Vinicius é um alienígena Não, viado, por quê? Ele era é muito preto Não, viado não. Parece o Margin é. é rápido É uma batalha Pergunto, o Messi é um ET? O Messi? É. Ô, o Messi, Messi. Messi, Eu quero Messi, eu quero Messi, eu quero Messi. Messi. Messi. Messi. Messi, Messi. Eu acho que, mano... acho que de verdade, o é só, velho. Ah, sim. Não? Não? Não. Vou contar até mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Alguns momentos depois 400, 401, 402, 403, 405, 404, 406 Uma eternidade depois 10, 1000 Acabou Como você é rápido? 100, viu? Você quebra recortes? Precoce Dois petiços, o doutor tava estranho Não, como você abriu o portal assim? Faz faz a mágica para abrir o portal Eu Abriu o cu assim, ó <risos> que, se foda. que se foda Tá bom, chega Ai, Então galera, resumindo o que aconteceu A câmera acabou a bateria e eu esqueci de levar o carregador Então eu não consegui gravar, eu não consegui finalizar o vídeo Mas cheguei aqui em casa agora há pouco, mano Foi isso já umas duas horinhas que eu cheguei e, mano, quase meio-dia, eu tô meio que virado, preciso dar uma descansada. Obrigado por assistirem até aqui.